Madalena Mais uma vez hoje estamos indo Indo na Dona Nelly Nós já fomos à igreja De manhã e estamos indo agora Lá para almoçar Provavelmente nós vamos Nos encontrar com o Paulo Paulo Basile E a sua esposa Talvez seu filho também Que é um inscrito e amigo nosso E vamos rever A Dona Nelly Seu João meus filhos e todos ali. E esperamos ter um, uma tarde abençoada, um almoço abençoado, uma tarde abençoada, até o momento em que estivermos ali, que Deus esteja conosco e também na volta, né? Que possamos ser ricamente abençoados. E que vocês possam participar conosco e mais uma vez. Aventura? É uma aventura? Pois é, pessoal. A Madalena tá falando nessa aventura. Em breve, Deus continuando nos abençoar como está abençoando. Nós vamos ter mais matérias para vocês, viu? Nossos planos é que o canal cresça. Nossos planos é que as amizades que a gente tem se tornem bem mais próximas de nós. Mais sólidas. Mais Exatamente. É o, é o caso do Paulo Basílio. Paulo Basílio entrou em contato conosco E disse que queria nos conhecer Aí atrás dos nossos vídeos Tem um, um vídeo postado Da nossa ida na Dona Nelly Quando a gente se conheceu Ele foi em casa Depois ele queria conhecer Dona Nelly e Seu João Nós levamos ele lá E agora a Dona Nelly chamou ele E nós para almoçarmos lá e é isso que eu quero, a amizade, não para ir almoçar, gente, é bem claro que se não dá para entender que eu estou querendo amizade só para comer e tudo mais, não é isso. Não é isso, é que isso faz parte. Faz da... parte, então o que a gente faz quer é ter que amizade é assim, sincera, bonita, isso faz bem para a alma, faz, rejuvenesce a gente, então nós estamos indo ali. Aí nós vamos gravar para vocês, eu sei que vocês amam o seu João e Dona Nelly tem uns abraços que eu tenho que entregar de inscrito que pediu para entregar para Dona Nélia, para o Seu João. Quando nós formos no Seu TECA também tem abraço para a gente entregar para eles e assim vai, né bem? O seu Deca, ele não para Pra gente que é. tem essa amizade com ele, sabe Ele pula 5 da manhã e não para é, Então não está sendo fácil não. pra ele, né? Pra ele que é uma pessoa ativa Tá sendo muito dificultoso Com ele só, então é, tá bem difícil pra ele Eu imagino Eu fiquei sabendo, né, que me falaram Que tava chovendo Eu não sei se ele tava voltando pra casa enquanto chovia Ou se ele saiu pra fazer alguma coisa Enquanto chovia Foi quando ele caiu E com 80 anos... O fêmur, logicamente, já não tem a resistência de um jovenzinho de 30, né? Aí quebrou. Mas graças a Deus foi uma equipe médica que operou ele de, de qualidade, então agora cabe a ele recuperar-se. É onde também, tá vendo como que é bom? É onde também o canal faz, faz o que? É, a conexão né? entre vocês, nós e eles. E entre eles, vocês e nós, entre ele, nós e vocês, então nós somos uma família, então peço oração a todos, todos pelo seu Deca, porque aquele homem tem uma alma, um espírito que. E eu tô, mas a Madalena analisando da gente ir lá em breve, viu pessoal? Faz uma visita para ele, porque é necessário para nós também. Pensa é. num calor. De... Como é que é? Estalar mamona? Trincar mamona? É, estalar mamona verde no cacho? É. Estralar? Estralar? Estalar? Interessante. É de estralo Pipocar? ou de estalo? Pipocar? Pipocar? Pipocar de pipoca? colocar mamona verde, estralar mamona verde, estalar mamona verde estourar essa nossa língua portuguesa ela tem umas coisas que é impressionante né? nós estamos aqui no lugar que a gente corta para sair aqui agora daqui para frente já é terra daqui é. para frente sim, ali na frente já é terra só mais um pedacinho de asfalto chegando, estamos chegando. O bom da roça é essa sombra, né? Essas sombras Ela nos refrescam bastante. Chegamos, vamos deixar o carro na sombra. E vamos fazer uma visitinha para os nossos Sim, queridos. Você desce ele pegar meu chinelo? Pego. Tá onde? Acho que tá no chão aqui, porque eu não vou pôr a sandália não. Tem um cachorrinho tem, aí já. Ué, ué. Olha quem foi que veio nos recepcionar aqui, ó. Esse cachorrinho eu não tô conhecendo ele não, gente. A não ser que seja do filho dela, né? Olha lá. É deixar na sombra, né, Chico? Uhum. Deixar na sombra é melhor, né? É. Vamos lá, Madalena? Vamos. Tá quente aqui, Tá gente. quente, tá bem quente. Mostra essa laje Só tem uma noção. Olha lá o seu João. Fala, seu João! O senhor tá bom? Passou aqui agora em casa? carro? Seu João, ali, ó. Oi? Aonde? Aonde? Chegou, chegou algum Aonde homem aí? Tem um homem. Tá chegando no caminho da aí. Nós vamos aí, uai. <risos> eu vou ali ajudar o seu João, que ele pediu. Fazer força lá. Então a Madalena vai na casa da dona Nélia, né, Ben? Você vai lá? Eu vou. Você vai indo e eu vou filmando. Tá bom, então vamos lá. Eu tô meio caxingando, é caxingando que fala, né? É. Eu meio caxingando, mas que o pé. Meio mancueba, né? É, meio, meio mancuebinha. <risos> Oi, Patrícia, tudo bem, querida? Oi Rogério, Priscila, Fábio, meus netos queridos, visitantes do canal. Deus abençoe. Cássia Débora. Bruno. Todos os demais. Enetaiada, é, é, é, Rafael. Não é tão pesado, mas também não é tão é, é, é, leve. O que, que o senhor está caxingando também? É, tá Está caxingando também? Não, eu não tô... O senhor está mancando? Não, eu fui a carregar o negócio. É. Tudo bem com você, Maralena? Tudo bem a você. É. Bem, você é. Então tá bom. Vamos chegar para lá. O Maio é. vai firmar e descarregar o negócio. Né, vou agora. firmar, vou firmar aqui. Eu vou levar lá agora na que você trouxe. Tá bom, Sejão, leva lá. Aí ah, eu vou ficar na sombra, Cícero. Rapaz, é. ah, meu Deus do céu, não dá para ficar no chão, não. Está terrível, é. Quase caiu do lado do Cício é, Enroscou é. a parte de lá Enroscou, né? Machucou, oh, ah, Cí? Não O Cício já estava com o pé machucado Agora não machucou o braço Mas faz parte da vida, né? Não, mas isso aí, né, amigo? Arremou a lata uma, uma hamburgada no dia a dia Não, não Eu vi ele passar e comecei a conversar com o Paulo, esqueci de. Não caiu por graça de Deus. É. Não foi por sorte. Ele, ele enroscou lá. E, e veio pro seu lado. Veio, ele pegou, ele no pegou, no, pegou no rosto aqui, ó. E pegou aqui, ó. Moxa, chamou o Samu, ó. Ai, chamou o Samu que machucou foi, meu braço. Ai, mãe, que ó. dó. Não caiu, eu... é, caiu aqui ainda. Ah, foi? Mas é. isso é normal, gente. Isso aí é, pro, é. no dia a dia mesmo. Então, Nossa, ele já, mas já mas tava com o pé foi... machucado. Pegou, porque ele enroscou aquela ponta lá, ó, ela enroscou, daí o peso vai tudo para cá. A é. gente não esperava que fosse enroscar. Ainda bem que o cabo é macho, né? É, é macho. Como ó. diz? Até não desmaiar. Vem, Quando desmaiou, vem, vem pro lado mais tá. fraco, né? O cabo é forte. <risos> pois é, rapaz. Vamos lá, velho? Ah, sim, sim. Não, mas é só é magrinho, mas tem, tem um pouquinho de força. É, tem. <risos> no dia a dia eu tô acostumado, né? É que é na verdade, né? se ele tivesse enroscado, ele viesse igual, é. ele ia descer certinho assim, É cabo certinho tudo. O cara viu ser normal. Falou? Gente do céu. Olha, ah, tá ficando bonito ali, bem, ó. É mesmo? Ficando caprichado. Tá. Toda a partida hoje não tem nenhuma florzinha mais, ó. Ai! Se dorme! Né? É mesmo? Olha aí. Tem com pouca comida aqui. Estão achando que tá com camisa? É. Lá tá vem! Lá vem! Vocês estão falando Lá o seu João aqui. Não. Falei para ele que o senhor não brinca com ele para vir me visitar e não vem, não. Não vem. Chegou agora, é? Chegou agora. Oi. Dona Madalena. sinta se em casa, viu? tá bem. sinta se em Tudo casa. Tudo bom? Bom, oi. também. Dá um abraço no meu paizão aqui. Vou acertar. Bom. Vem. Vem. bem, Deus. Vem, Deus, Deus. Deus. E você, moça? Agora? É. Agora? bem? Tira o velho. Fala a irmã, seu João. Parece que você já estava comendo? que Você machucou? Eita! Tudo bem? Deixa eu cumprimentar a irmã. Irmã, tudo bom? Tudo bom? Deus abençoe. Deus abençoe você. Tudo bem? Tudo bem, senhora. seu João, seu João já, já cumprimentei já. Eu Já cheguei, já deixei, já chegou e já se... se... deixei isso. Segura aqui. Oi, Dona Nelly. Ah, Tudo bom? Fala, companheiro, você tá no bem bom aí, ó. Tá no ali, ó. Olha a Madalena lá, cumprimentando. O longe Que gosta. Vou mostrar pra vocês agora a Dona Nelly. Dona Nelly... Ô, oh, dona, só desculpa, não foi possível vir mais cedo, viu? A gente tá acostumado a vir aqui a Dona Nelly, pessoal, e a gente ama aqui, mas só que não foi possível ir mais cedo. Hoje não tinha compromisso de manhã. Na tudo bem, Dona Leia? Aí, ó, aqui, ó, a Dona Nelly já pirraçando a gente, pessoal. Prontinho. Graças a Deus tá tudo bem, né? Bom, agora o seu João acabou de fazer uma oração aqui. E o pessoal vai começar a pegar a comida Ali tá o Paulo Basile, né Paulo Basile? Olha pra cá, dá um tchau Agora é uma vez, eu vou começar a salada né? é, Ali tá a esposa dele O meninão ali que não para de crescer Meu Deus do céu, o menino tem 10 é Olha o tamanho dele, ó A dona Nelly ali E a sogra do Paulo Basile Aquela santa de Deus lá Olha lá o caldo, né? Paulo Basile, eu comentei com você sobre o seu Deca, né? É, de lá. De lá. Eu ver. É, vou falar agora. O seu Deca tomou um tombo e quebrou o fêmur. Ô, oh, louco! É, nós tava comentando no carro ali você agora. agora de fazer isso aí. Quebrou, foi operado, tá, tá, tá convalescendo na cama, mas tá no desespero porque ele não gosta de ficar parado. É que nem dona Nelly também. É. Então eu tô falando para você de primeira mão, mas nós vamos fazer de tudo para ir lá. Se vamos Deus lá. quiser fazer uma visita para ele. Vamos lá fazer uma visita Mas tá depois. bem. Graças a Deus. Bom, agora vamos comer, pessoal, tá na hora, viu? O tenteiro, o tenteiro. Olha o fraguinho. Tem pra na tá? panela. Voce, né? é. Isso aqui tá. tem mesmo. Ah, madalela. É. Vou pegar a comida também que eu vou comer, gente. É. Paulo já tá na salada ah, eu já tô dele. só na saladinha, né? Isso aqui é engano. É. Aí depois que ele desgar a câmera, eu vou atacar. Hum. É. Você é. É. é esperto, Cícero. É. Tá certo. É. Meus amigos queridos, ainda bem que está fresco aqui na, na chácara do seu João, viu? Porque, meu Deus do céu, que calor que está na cidade. Mas aqui está de boa. Depois que vem a chuva, olha que benção de Deus, gente. Olha que coisa mais graciosa. A chuva é vida mesmo, não tem como negar, né? Não tem como negar. Olha só. Olha só. A Dona Nelly tem uma mão abençoada pra fazer plantação de flores, viu? Olha, tá vendo? Eu vou ali porque o Paulo me chamou pra mim gravar algo ali. Eu vou lá ver o que, que ele tá aprontando lá pra mim. E as mangas esse vieram tarde, pessoal. Dá uma olhada. Tá vendo aqui, ó. vieram tarde, ó. Foi muita seca e geada, né? Agora que tá nesse ponto aqui, ó. Nem pensar em chupar manga por enquanto. Tá vendo? Vamos ali. Vamos lá ver o que o Paulo quer. Fala Paulo! Cadê? o, então, o que, é que eu achei aqui? Foi então... a mãe, viu, Cícero? É. Por causa do conhecimento da roça. É? Ah, Mostra pra você ele, ele. Imagina. Mostra pra ele. Estão ali com o biquinho aberto esperando com comida. A senhora estava passando e, e como é que a senhora descobriu? Pelo conhecimento aqui... da roça, né? Eu comecei a olhar aqui, meu Deus! Ah, já vi! Já vi! Gente, tá três? Tá aqui comigo, Preto! Tem lá! Esperando comida! Tem filhotinho? Três! Ela, três. Ela que viu, né? não viu, nem viu nada, Madalena! Mãe mesmo, mãe Madalena. mãe mesmo! Mãe ninho. Coisa mais linda, Madalena! Vamos, mãe! Ela Nossa, que será vem. que não está quente aí? Ah, o animal, ah, é tá o, o, assim o anima pássaro mesmo. sabe o que faz, né, Bem? Olha lá, gente, que coisa mais fofinha, ó. Olha só. tá vendo? Olha só. Que é comida, né? É, registrado, hein? Registrado, né, Registrado. Como é que é a natureza, Sim, né? Que gracinha, né? E o conhecimento dela foi porque ela viu, ela falou: tem pinucho, tem ninho aí. Ela ah, viu? ela se ligou por conta disso, né? É, pois ah, volta. Eu já ia passar aqui e não ia ver nada. Eu também não, amiga. É? Você viu, ela... Madalena, as três bem pequenininhas? Ah, eu falei uma e manga, bem, gente? Bem, nada ainda? Ah, nada. A dona Lélia te coloquei duas para duas celular, ali, Tem duas ali, ó. A... Tem duas ali. Já <risos> fiquei de olho nela. É, tá então, essa é uma minha. <risos> então, vamos lá. <risos> então, vamos derrubar as <risos> milhas. A gordura é derrubar. Cadê a vara que estava aqui o ano passado? Não tem mais, viu, Madalena? Lascou tudo. A corruíra cantando, Paulo o pé de flamboyan também deu poucas flores esse ano, né? Tá? Ah, eu tinha vontade de aquilo com o como é que ela vem, lembra? Que ele aquele negocinho de uma preta, que ele quebrou a casca. Lembra? Não é Jatobá, é outra coisa. Não é tubar, não. Não, não é Jatobá. Se o senhor sabe o nome daqui a pouco ele vai falar pra vocês. Você tá falando daquela árvore que lá de Minas Gerais? Não, aquela que você comeu aqui na dona Nelly que tava ali, você achou. Você ah, engá! Engá. Oh oh. Mas ele tem lá do outro lado, ó. Ela, o pé tá lá no outro lado lá. Engá já. Foi oh, é o é pé ó. tá lá no outro lado ali, ó. Uhum. Por ali assim, que o pé tá. Eu não sei se é, eu não sei se é, na Naquelas casas lá que eu tô mostrando aqui, ó. Ah, não, não sou naquelas casas ali, não. É pra cá, Paulo, ó. Pra ah, cá, ó. Aqui pra, pra baixo, cá. ó. É, aqui pra baixo. É em gado de metro que eles falam. Engazeiro. Engazeiro. Não tá comigo mesmo. mesmo. A Madalena pro lado de uma manga, pro lado de um. De uma banana. Joga aí. Joga, pode jogar. Joga aí. Tá Dá uma banana aqui, uai. Pronto. E ela sempre foi assim, viu? Sempre foi desse jeito. Tem mais aí? Tem. Olha a madeira cutucando, ó. Só que tá verde ainda, não tem, verde. Tem que pegar no palo, é, não é salvar. É. Ah, Enfia e torce, bem. Não... É. Tá tentando. Eu não quero derrubar a outra verde. Ela, ela tá fendida, não tá? Não, não. É. Ah, tá com Ah, não, tem, tem. Não, o pau, o pau tá fendido? Então enfia e torce. Mas então, não estou tá conseguindo? Cadê, não, não, não. Eu Eu Agora você torce. Desculpa. Olha que fresquinho Aí, o vento, ó. Nossa, que pesco o vento é... é Nossa, é uma de delícia, limpar. né? Aí, Paulo, torce, torce? Não, você torce, Paulo. E vai torcendo. Vai que nem o jacaré, o crocodilo. Ah, pronto, foi cada um fica um pouquinho. Ah, meu Deus. Vai, vai perder a outra assim, não tem que ter dó não, vai perder mesmo. Ela tá muito junta, não tem como você desparcerar, só foi um milagre. Eu vou ter que chegar aí e fazer um negócio só eu tô pensando. Paulo, abre ela assim, bota um pauzinho no meio do gancho. Aí, pegou, pegou, pegou, pegou, agora pegou. Aí, aí, agora pegou. Mas a outra veio junto, não veio? A outra veio junto? A outra foi, mas tá verde. Eu eu verdinha. Eu falei pra você que outra vinha. Ó, oh, mãe. Eu Não, segura, ó. Ah, segura. Não, você já comer Não, comer. Esse aqui é tá só... Verde? Irmão Vanderlei, essa senhora querida aqui, ó, da congregação cristã também. Meu Deus, senhor. Ele é de São Paulo. É um irmão querido que eu tenho lá da, da congregação. Foi, foi, foi o primeiro inscrito que eu tive o prazer de me tornar amigo. É? Olha lá, ó. Ah, pegou mais uma. Cadê vez, né, Paulo? Está vez. Vai manchar a roupa, filho. Mancha, ele mancha, mancha, mancha. o óleo se mancha, mancha se o óleo mancha. mancha, meu amor. Tem, tem um liquidozinho que sai e mancha. pegar aqui Tá vendo? Vai lá, Rodinho, no pé. Eu achava que não tivesse nenhuma, viu? Já, achou, já são quatro com essa, Madalena. Nossa! Aqui pode, né, filho? Já não tá. lá. Por quê? A caminhonete passou cheia de. Ah, sim, normal, normal. Aqui é assim, normal. Você tem que ponta aqui, ó. Lá no foto, né? Se o bichão pegar, já dá uma montona. Não, não, não. Ela tem que estar na caminhonete com esse calor assim. Só volta, bateu frente. Aí que vem isso. Tem mais uma? Tem, acho que fica de vez. Tá, né? Dá para comer com sal, né? Vinagre, Engraçado. A gente quase come ela verde quando tá começando, Depois que tá bastante no pé, madura, começa a enjoar. É lá, pegou mais uma, torceu já era. Aí, tá vendo? Torceu, ele vem. de vez Tá, Madalena, tá babando já. <risos> queimando aqui, esse negócio queima. Queima, né? o leite queima. Pode ser buscar água. Lá, lá. O baú que aí, agora tá. Quer é, Paulo. Não, muito obrigado, viu? É só olhando. É, exatamente. <risos> ah, meleca. O baldinho tá ali no chão, ó. Hum. Ai, Ai, Paulo, ajuda aí! Só não vai comer manga, dona Dó! Ajuda aí! <risos> Ó, a beleca! Como é deliciosa as primeiras mangas, não? da Etiópia. É <risos> <risos> vontade de grande hum. deu eu mais a Madalena, mano. É pra que mexe manga. É. Tem que faca? Tem que, faca? que sentar perto da mesa. Pegar a faca. a uma manga bem madura. Não, não. não gosta <risos> Manga verde. A manga verde eu não gosto também. Né? A Madalena ali tá com a boca, tudo lambuzão de manga, olha lá. <risos> a Madalena come a é chupar manga, ou então ela come melancia, ela se lambuza toda. Você vai comer uma também, Cícero? Nossa, ver e se a sobrar, né, Fábio? Não sei, vai sobrar não. Não, agora é só com sal. Mas não, é dá ver, tá ali, não dá pra ver a mãe dos ela Ela tá falando ali, mas. Não dá pra ver, não. Olha lá, ela chegou Olha lá, olha ela É ela Paulo, dá a chegadinha é? Cadê o bichinho? Tá lá entrou dentro, lá. Ela, ela entrou lá dentro Ela entrou lá dentro É uma Tá parecendo que é um tico-tico Tá lá dentro, Paulo ó. É um tico-tico que eu estou pegando só a folha, porque ela está lá dentro dando comida para a turminha dela. Eu vou tentar encostar devagarzinho, mas ela vai voar. Olha lá, olha lá. Olha lá. Olha lá. É um o tico-tico. Olha lá. É. Foi embora. Pra gente, isso é que vale a pena a gente morar na roça. Olha lá, ó. entrou lá dentro, ó Daí é o macho, né? Eu não sei, bem, tá parecendo que o, o macho tem um tupetinho, né? Tem um negócio esse, vermelho. Isso aqui tá lá em cima, tinha um tupetinho que saiu. Então é o macho. Isso aí tem um, um tupetinho vermelho. Ó, dois, três. A turminha tá lá, ele, com a boquinha aberta lá. <risos> Opa, opa, opa, opa, opa. Assim, agora melhorou. Não, mas é dois pés, né, Madalena? É dois pés. Uai, não é cachorro, não, Cícero. Passarinho. Que negócio é esse? Patroninha, e aí, beleza? Hein? É? A mãezona ali, ó. É. Olha lá, a molecadinha, ó. Tá um animal aí que eu não confio, viu, pá? É? Não, o eu não confio. Porque ele, ele, pega, ele pega, né, cê? A Rapaz, não confio mesmo. Pediu you aos know, porquinhos, cara. É, ela achou por bem fazer isso, eu também achei que é melhor, Paulo. Era ela pra você descansar. Pra ela, né? ela. Que é muita criação, né, cê? Muito, Graças a Deus, né? É. Isso aqui pra dezembro vai estar tá muito. Oi! Oi! Ah! Olha só! Vai! Você do dedo lá que nós vivemos de manhã tá no mesmo lugar. Eu não sei não se ele levanta pra andar. Levanta! Só é folgado, né? Mas levanta sim. Olha a turminha aqui, ó. Olha um machinho ali, Paulo. O branquinho é o macho. O branquinho é macho. É. Mas ele coisa. Tá, ele pega o que vem pela frente e come mesmo. Aqui lá tem brinco, Paulo. É? Aquele porquê lá tem brinco, É mesmo, a senhora falou brinco, né? Não sabia, um brinco. É dois ainda aqui Dois brinquinhos ainda. Olha lá, o outro lá atrás também tem, esse olha lá, lá no fundo. Ah, Vai tem, lá. tem. tá tá, lá, tá lá perto do portãozinho lá. É uma qualidade, né, Paulo? É. Bem cuidadinho assim, dá uns porcos bonito depois, hein? Por que não podia deixar junto com os outros? Só porque aquele já grandão não pode? Eu acho que deve ser partida, né, pau? Ah, partida. Se por acaso um daqui vinha morrer, é prejuízo do dono daqui, né? Ah, entendi. Mas já tá meio repartidinho é, já. Já tá feito a partida. Ela é bonitinha, né? A mãe? <risos> Olha ah, lá. que bonitinho. É um quantos hoje, seu João? 11 dias, né? 11? Você tá grande. tá Ai, que espertinho. Segura ele. Segura, segura, segura. Segura pelo rabo. Segura ele pelo rabo. Esperta, rapaz. Espertinho, rapaz. Você viu? Ah, é, ele quer brincar, ó. brincar! quer brincar. agora ele dele é brincar. Não tem aí, não. Segue aí, Zé. Pelo amor de Deus, ajuda aí, ô Zé. só. Pelo amor de Deus, vai. Vai lá. tá lá. Ele até é contente, ele tá, tá alegrinho, ó. Porque ele quer brincar. Que ele quer brincar. Um é Olha o Uber que bonito bem, ó. Vai, seu João! Fica bobeado, seu João! <risos> o bichinho vai dar um olé! Olha que bonitinho! Olha como <risos> ele tá feliz, ó! <risos> é é tá feliz, seu João! Uhum. Tá olha lá! É. Tá feliz, olha lá! Ó. Rapaz, soltar esse bichinho aí nesse pasto, hein? Rapaz, eu vou parar lá no rio. É uma alegria tanto que vai ficar que eu vou falar, hein? Eu vou cair lá no rio, véio. vai. Olha lá, olha lá, como é que tá esperto, ó. Também tá com todo mundo admirando desse jeito. Só bebê. Aí bem, que ele quer carinho, velho. Que é carinho. Que olha lá, olha lá. Que bonitinho. Quer cobra você? Quer? Agora é a hora de começar a cuidar dele, bem? amansar ele, né? Eu já tenho para os quartos, mas não aguento segurar. pesado, né? Você vai ficar preso já. Poxa, essa parada aqui o que, que foi? Tá sozinho? tá sozinho? Hein? Tá sozinho aí? A galinha te olha pra você. Vem cá, vem. Vem aqui, ó. A galinha. Hã? Galinha sossego. Ela tava te olhando. Ah, não vi. <risos> ei, ei, ei, ele, quer, ei, ele quer vir ei, aqui ei, mesmo. Ei, né? ei, ei, ei. Vem, vem. Ele tá querendo comer vem, alguma coisa. Mesmo. Vem, vem, vem, vem. Olha outra galinha onde é que tá lá dentro, ó. Vem, vem. Vem, vem, vem. vem, vem. vem, vem. outro mais. Olha que bonitinha. Comendo dentro de um coxo. Que foi feito com tambor plástico, ela comendo. Ah, vai embora. Vai embora. Eis aqui é um pé de jurubeba, gente. Olha só, aí tá bem carregado, viu? Olha os cachos. Olha que beleza. Daqui um dia já tá pronto pra começar a fazer conserva dela. Gosto muito dessa, eu uso ela como alimento e gosto muito ela, às vezes, até com pimenta mesmo, um pouquinho de cada uma. Se ele escapar, vai ser sorte Às vezes, escapa, viu, Paulo? Muito miudinho. olha o tamanho dele. Tomara que escape, porque é pequenininho demais, né? Tomara que escape. Ô oh, meu filho, Olá. chegou a hora de comer não ter esse negócio não. Ai, filho. Olha que leninho. É, é, é. Bonitinho, né, velho? Tadinho. Os outros candão, eles tardinhos. Tentando mamar, gente, ó. Ela não deixa, ela fica se movimentando. Tem que ser ela deitada. Vai tentando, olha que bonitinho. É muito pequenininho. Tentando mamar, vem ver. O titi vai tentar mamar não consegue, coitado. Olha lá a boquinha. Pegou, pegou, pegou. É muito pequenininho, ele não alcança. Ele pega, mas ele é muito miudinho. Olha lá, olha lá. Vou ter que arrumar uma escadinha pra ele. Olha lá, pegou, pegou. Aqui é ruim pra engolir. É, pendura. É. <risos> <Pindura aí>. <risos> <risos> <risos> <risos> <risos> que gracinha. Oh, mas você já vai embora, rapaz. Volta lá. Volta lá, vai. Tenta mais. Tenta, tenta, tenta. Vai. Ele, ele gosta daquela tenta. É, só pega aquela lá. Olha lá, vai. É porque acha mais fácil de pegar. Aí. Olha vai. <risos> que bonitinho. Vai de novo? Vai, de novo, vai, vai, de novo. Só pega aquela lá, Madalena, ó. Pegou outra vez, ó. tem que fazer força na coluna. Não tá indo todo lado, hein? né? Vai logo faz paga uma coisa. Lá vai, lá vai. Tá com fome mesmo, é? deu uma ação. Só pega naquela lá, vem. Só vai naquela lá. Não sei qual o motivo. Mas se der leitinho separado, não pode? Pode, pode. dona, dona Nelly faz isso. É uma coisa. Eu vou até ver de perto, aí. Olha que bonito. Ah, esse saiu da vantagem, do Cícero. Ele é grande, né Paulo? <risos> ele é grandão, pra ele é fácil, olha lá. É. Olha que beleza. Pode escolher qual que ele quer. O pequenininho lá é muito miudinho, olha lá. Ah, esse tá... Brigando. Brigando não, brincando, é. né, que eles não estão brigando. estão brincando o rapaz falou que não é isso aqui que eles comem, né? É. Os pequenininhos. Ele dá outro tipo de comida para os pequenininhos, né? Não, não é. Olha que bonitinho, brincando. É. Oi. Oi! Já vou. <risos> E aí, como é que tá essa, essa amora aí? <risos> tá boa? Ô Madalena, mas você está comendo novamente, bem? De novo, novamente. De novo, novamente, <risos> outra vez, bem? Para conservar a beleza? Que beleza, não. Madalena, quando ela tem a oportunidade de encontrar fruta, come oh mesmo. Tá certinho. Tomar Maria Fruta, né? Maria Fruta, é. Até agora. E, e tem umas, umas grandes Nossa. lá que eu vi lá, ó. Deixa eu ver bem. Mostra aqui pra gente. Nossa, é grande, hein? Olha que beleza. E doce. Ô, oh, coisa boa. Dá um suco. Não dá nem tempo de fazer suco. Não dá não, faz tudo na boca, mesmo. Não vai comer não, Paulo? Não, o tá um não sou muito não, eu gosto de não Tá tira. um mel, tá um mel. Até o um menino da cidade aí tá comendo. É. É. Essa bomba aí oh, tá puxando pra onde? Se... Jogar ela pra cima. Ah, A ela Bênada ela ela de ela é meio... Debaixo da asa. São quatro que ela tem amarelinha, olha vai entrar, vai entrar, vai entrar. Entrou. Ai que delícia. Busca a proteção da mãe, né, B? É. Eu acho que chocou faz pouco tempo, porque eles estão miudinhos ainda. Né? Olha lá, entrou, entrou lá debaixo. É uma galinha pescoço pelado. é rolinha assim? Uma rolinha perto dela, desceu agora um. Chupinzinho. Isso, aconteceu. Que ah? uma coisa maravilhosa hoje aqui, olha nós estávamos passando aqui. O que foi? Hoje a... de manhã? É, hoje de manhã. A hora que nós chegamos, a galinha estava andando, botou o ovo e saiu. O ovo saiu rolando aqui para baixo. Queria pegar o ovo e levar para na mané. E a galinha não queria cuidar <risos> do ovo, Ela botou do nada? Botou do nada. E o ovo foi embora aqui? Foi embora e ela foi embora também, viu? <risos> aqui, Paulo? ó. É. Foi bem aí. É. É. É. é? é. a galinha mais velhinha. Eu acho que ela não está mais querendo cuidar do ah, ovo, a não. Vai também. Ah, mas essa foi boa. Ainda bem que você estava aqui. É, a gente estava ali no galinheiro, viemos, foi bem aqui perto da árvore mesmo. A gente tava, tava ali, aí a gente só viu olha, que o rosto saiu rolando aqui, a galinha indo embora para lá. <risos> Cada coisa. <risos> olha a tamanhozinho daquela lá, Paula, ó. A miudinha é lá, que bonitinha. Ó. É o carijó, né? É carijó que eles falam, né? É garnizé, né? Garnizé. É. Olha lá o pintarinho dela. E onde você vê, você vê frango, né? Galinha, ah, frango, galo. Entendi. Ali debaixo daquela estrutura ali. tinha bastante de manhã por causa do calor. Fazia tempo que você não saía assim um pouquinho, Paulo? Ah, fazia tempo, eu não estava saindo mais agora, fazia um pouquinho de tempo. Ô Paulo, você tá sabe vendo? que naquele ninho de tico-tico pode ter um filhote daquele chupim lá, né? Pode ter também? Pode ter também. Que ele cria? Ele vai, o chupim vai lá naquele ninho de tico-tico. Tira um ovo dela e coloca um ovo dele. Aí ela cria como se fosse um filhote dela. Então a mãe tava com preguiça de cuidar do filho. Não, o chupim, precisa chama Chupinha, ele não <risos> quer nem saber não. Ele vai lá, ele bota lá e o tico cuida. Já vi com a Madalena aqui já aconteceu isso. Uhum. A gente tá vendo ela dar de comer para eles. Que é aquele pretinho que tá lá, Cê Isso, viu? que eu tô até gravando ele ali, ó. Você tá falando que aquele pretinho que tá andando lá, aquele passarinho lá, hein? aquele ninho que a gente tava lá em cima, ela vai lá, quando a mãe não tá, joga um ovo para fora, bota o dele e sai, vai embora. É. E a mãe cuida do filho filhote. Ai, que folgado! É. Olha que linda que ela é. Ai, que bonita que ela é. Não é que bonita, não. Você vê como é que fica à vontade? Porque aqui ninguém mata, né? É, fica tranquilinha. Fica bem sossegadona lá. Tá lá pro lado lá de Minas mata-se se Agora não pode mais, né, Paulo? Agora o pessoal não deixa mais, né? O Bama não se pegar da zebra, né? É. Olha o sossego desse bichinho aqui. Oi! Já vou! Tá me chamando pra tomar um café ali, gente, mas olha só. Que sossego, olha que belezinha, ó. Que vida mansa, rapaz! Não se pode nem dormir quieto. Negão. Acorda, moço. Que sossego, hein? Eu quero dormir, ó. Oh. Tá bom, eu deixo você quieto. Eu deixo você quieto, tá bom? Olha, gente, essa orquídea aqui, gracinha. Olha que beleza de flor. Tá vendo?